Tudo bem? Se você chegou até aqui é porque com certeza você tem interesse no meu curso online Peeling New Skin. Esse curso vai ser um divisor de água na sua vida. Além de aumentar o seu faturamento do seu espaço ele também vai proporcionar a você levar aos seus clientes bons resultados em curto prazo de tempo. É isso mesmo. O Peeling New Skin ele tem esse grande privilégio de nas primeiras sessões a gente ver a mudança na pele. E o lado bom também que ele serve para vários problemas de pele ele serve para foliculite tratamento de estrias em geral clareamento de manchas em geral controle de melasma manchas e cicatrizes de acne ele também serve para clareamento de cicatrizes então ele é um peeling que ele é uma fórmula composta por silicatos de corais onde ele vai fazer a permeação com todo o manuseio com toda a técnica onde eu vou tá te explicando no meu curso eu vou te explicar o passo a passo para você ter resultados maravilhosos então vale muito a pena você investir na sua carreira profissional eu tenho certeza que nesse curso você vai investir e vai multiplicar o investimento na primeira sessão você já vai conseguir o retorno do investimento do curso então vale muito a pena eu tenho certeza que em breve você vai estar bombardeando no seu espaço com vários resultados me enviando também os seus resultados como habilitado e será um grande orgulho ter você fazendo parte como habilitada na técnica peeling skin te aguardo no meu curso online.